A seleção e teve lá não sei quantos anos reais e agora está a dar um apoio ao Costinha. Ele entrou okay. aí no chat, acho que ele quer, quer ter aí a, a, a, o, o palco ou fazer-te uma pergunta, não sei. Força aí, Maki. Ora primeiro que tudo, boa noite. Boa noite ao Melga, boa noite ao Feijó e boa noite ao Almada, caritima Almada. Pá, eu como. Eu como, como, pá, parte integrante do sistema, cá em Portugal, não é? Uh, gostava de saber qual era a opinião do FJ, porque, epá, eu estou-me a rever muito na, na conversa dele, porque. Eu comecei também a fazer um projeto de três mandados de remates de longe. Infelizmente não conseguimos chegar ao Mundial. Uh, tivemos a treinar, é aqui é que eu também revejo um bocado nas palavras do FJ, que tivemos a treinar malta para rematar de longe, tipo Ruben Dias e assim. E não conseguimos fazer nada. Estava a saber uh, qual era a ideia de, do FJ sobre os remates de longe, não é? E, epá, parabéns, porque está-me a surpreender muito pela positiva e foi aí. Um, boa noite, Manca. Uh, é assim, eu, eu, eu sou os remates de longe. eu vou ser sincero, eu nunca acho que nunca tentei remates de contudo eu acho que uh, o, o que nós devemos fazer é o seguinte, é Tá, é falar acima de tudo é, é com com a Malta mais experiente, com Malta mais nova, com outras visões, com outros com outros conceitos uh, e tentar uh, ver dentro dentro da, da, da conjuntura daquilo que é uh, a seleção trick e ver uh, as reais táticas que se podem implementar. Ok, agora. Uh, é claro que, que lá está. Há, há, há opiniões que vão gerar contra. Muito bem, muito bem. Chatos. Obrigado, obrigado. Muito bem. Força, malta. É sempre bom, é sempre bom ter, a, ter a presença de, de uma pessoa com uma experiência de vida tão, tão, tão versátil alguém que já trabalhou nos Bombeiros, já trabalhou no Enem, é produtor de alheiras, criador de patos. Uh, é obrigado bom. por apareceres, Luís, tu, <risos> tu és, és sempre muito bem vinda a qualquer sítio onde eu esteja e farias sempre parte de um, de um staff que eu, que, eu, que eu pertencesse. Ok, ok. Uh, claro, claro que sou, é sempre um...